Olá, câmaras de segurança de uma casa no alto de Mafra flagraram mais um furto nessa madrugada. Um homem não identificado entrou no terreno da residência e após tentar entrar pela janela, acabou levando o botijão de gás. O caso aconteceu por volta das quatro horas da madruga. O fóssil de uma espécie rara de dinossauro da América Latina foi descoberto na cidade de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, por pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro e do Centro de Paleontologia da Universidade do Contestado de Mafra. A descoberta do novo dinossauro brasileiro foi anunciada na manhã de hoje. Segundo o geólogo Luiz Weichuster, a espécie viveu há cerca de 80 milhões de anos. Um homem de 20 anos foi preso e um menor de idade foi apreendido em uma operação conjunta entre as Polícia Civil Militar de Rio Negro e a Polícia Civil de Mafra. A operação aconteceu em duas residências na região conhecida como Cruz Vermelha, visando o combate ao tráfico de drogas.